Se você treinar bastante como falar inglês ou tocar violão, provavelmente vai ficar bom nisso. Geralmente esse é o método que as pessoas utilizam para aprender algo, repetindo, repetindo, repetindo. Mas o aprendizado depende de algo mais do que fortalecer os neurônios. Também é sobre se livrar do que não usamos. Esse processo se chama poda-sináptica. As conexões sinápticas são como uma pequena trilha que neurotransmissores, como dopamina e serotonina, utilizam para circular pelo cérebro. Mas essas conexões precisam de manutenção, e é aí que entram as células gliais e microgliais. As células gliais estão ali para acelerar os sinais entre alguns neurônios, enquanto as células microgliais são como catadores de lixo. A função delas é fazer essa poda nas conexões sinápticas que não têm muita utilidade, uma função similar à dos glóbulos brancos na corrente sanguínea. Ninguém sabe ao certo o que faz com que a célula microglial identifique qual conexão podar. No entanto, o que se sabe é que quando os radares das microgliais detectam conexões menos treinadas e pensadas, elas cortam essa sinapse. É desse jeito que o seu cérebro arranja espaço para você aprender coisas novas. Você provavelmente já sentiu que estava de cabeça cheia e que não importa o quanto tentasse, a informação simplesmente não grudava. É que talvez você não esteja dormindo o suficiente. O que acontece é que o cérebro elimina conexões desnecessárias enquanto a gente dorme. É por isso que, geralmente, acordamos de uma boa noite de sono com a cabeça limpa e conseguindo pensar com mais clareza. Ou seja, agora que as conexões do cérebro estão limpas, você tem mais espaço para absorver novas informações e de fato aprender. Bom, eu espero que você durma bem hoje para lembrar o que aprendeu nesse vídeo. Não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com algum amigo esquecido e se inscrever no canal. Como a gente falou na live dessa semana, que está disponível para quem quiser ver, estamos precisando de todo o apoio para não deletar o projeto. Então, espero que... Até a próxima, um abraço e tchau!